É necessário requerer a regularização de contas partidárias não prestadas? A recente decisão do TSE pós-ADI 6032 determinou que os tribunais fizessem o um levantamento das anotações de diretórios que estavam com pendências em suas prestações de contas eleitorais e partidárias. Ocorre que, a despeito disso, as irregularidades permanecem, ou seja, enquanto a omissão não for resolvida, o partido não vai readquirir o direito de receber as cotas do fundo partidário e do FEFEC. Portanto, é importante sim que o partido requeira a regularização das suas contas para restabelecer o direito ao recebimento dos fundos públicos. Assista nosso curso online, curta nossa página. Um beijo. Até o próximo.